Com amor, no beat de Detroit Eu não sou um dominador Mas hoje eu vim aprender junto com esse professor Que vai ensinar esse que há ah, Já que faz, mas sei que não faz não Por isso manda rima foda é o meu novo hábito Vou te amassar que nem eu fiz Na leste sábado não! Fazendo essa rima sabe, negou vou além. Mas você não manda bem também A sua mente é de criança e sua postura também Mais, fala da Leste já tá difícil yeah. Cê sabe que já fica impossível Até porque cê sabe que eu te espanco Preto posturado, cê tá querendo a parte dois mais branco oh. Fala do reggae, porque nas suas rimas não um erro, mas agora você vai Que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo. Que da do reggae, você tá se fudendo. A gente é negão demais e vocês é MC de menos Ei hey, yo é yo vamos yo yo yo yo yo Só yo yo yo yo yo yo yo yo yo Que ironia ah! Só que não Nessa situação você é o um vacilão Então você tá entendendo a parada Black do Mr. Satan Seu Martin Buu, você não é nada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 Ei, ei, vai não, vai Pega a visão, você acha que é inteligente? Porque, mano, você fala um mapa de fita, no fim nunca arruma nada. Porque você vai decorada. Cê sabe, mano, suas rimas, é improviso, são tudo piada, eu repito, é piada. Você é só um comediante, não arruma nada. Seus versos são hilariantes. Com a resposta com ataque, nunca deu bastante Mas Faz favor pra nós, parceiros, se retira nesse instante. Comediante, um nem me bate. Então vou te matar. E esse show de stand-up é abate. Aí pega no de norte, azul, tô rima que. Me rima com a boca roxa Toda mão, toda mesma fita Você acha que é da hora, meu parceiro Você vê elabora rima Pode ir pá, falou que eu sou trouxa O rap é meu hobby Harry Potter é era trouxa Eu sou mais bruxo de rock assim. Aí, meu amorosa Vigado Não tem problema, sua rima é feia Você chapa bem, é o mais bruxo da aldeia Aí, meu parceiro, vai tentar elaborar Mas aí, não tem como Você quer fazer eles rir Eu faço eles pensar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 Não é nada pessoal, nunca é né? Zé, uh, por isso eu sei tudo que eu serei. Não queria morrer, vivendo como Zé? Aí eu decidi me tornar rei. Que cesaria não tirei da minha barriga, por isso que agora você só arruma briga. Você não entendeu, meu parceiro? Que eu tô atrás de tudo que eu sonho. Respeita essa lubrica, respeita a briga. vida na barriga. Você tá ligado, cê é piada. Ele fala, mano, que ele se tornou rei, mas o trono é uma privada, por isso é só cagada. Você tá Como não, respeita que cada um Eu te falo, mano, que isso é estática Que que tem eu cagar? Você também cabe geral Isso é uma necessidade que é básica Todo mundo tá cagando Por isso que agora pra mim você só faz a careta Só que o que alguns chamam de cagada Esse pela saca aqui chama de letra Eu não sou de letra Você tá ligado que você arrumou é treta De verdade mano, eu tô seguindo E eu tenho o peso da minha caneta Todo mundo caga, isso que ele fala você Isso aí nem tem sentido, por isso agora mano tira esponta Se eu cago e eu mesmo limpo, você cala a sua boca, isso não é da sua conta Cê tá entendendo? Por isso agora é que você é esquerdo, que que é pior? Cagar falar dos outros, não tem que tá fedendo depois de desculpa pro povo? Não é da minha conta, você tá ligado, sabe que agora eu já te espanco Então faz assim, pega um boleto e passa na bunda e vem pra levar no banco Certo? <tos> Mas eu vou fazer assim, você até concorda, apanha o poroca Eu pego, passo no cocô, levo para o banco, você não entende, esse é o problema. Chego na cara do bancário e pego só pra ele entender que eu acho uma merda esse sistema. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ei, o jogo agora virou, não foi você que falou? Conta tudo pra sua mãe, Kiko. Agora é melhor você ter uma ideia certa, você só fala merda e meu ouvido não é bonito. Disso eu sei, eu já vi, já aconteceu Vai a fita eu já pensei Mas tá ligado, camarada Não adianta falar, se só irrita Todo dia alguém vai lá e fala isso Só que essa merda continua a mesma fita Demorou. <SILENCIO> Infelizmente isso é uma batalha parceiro, eu vou testar você. Quando você tá pisando aqui nesse palco, sua tendência é perder. E quando você trombou o pire na batalha, você vai se arrepender. Se você é que rima pra orquestra, pra palco de porque então o som da rua não é pra você. Ah, você tá tirando, isso é seletivo ao é seu cuzão, Infelizmente você morreu, o meu corpo do barreto tá aqui nesse chão. O rap é muito grande, pra tanto MC médio. Os humanos acenderam o do pé e as estrelas do céu que morreram de tédio. Eu não morro de tédio, não é diversão a rap. Na Sabe por que, que eu faço minha rima? E eu mostro meus dons Foda-se os sons das ruas, as ruas perdem meu sons é. você Não brinca como vai funcionar. Você olha na minha cara, mas eu tô vendo que você vai caguear. Deus, eu te agradeço por ser dono dos meus planos. Bate na cara eu cuspo na chuva, eu cansei de tirano. Oh, cê tá chapando? Aqui cê vai morrer. Atitude de polícia, bate que eu vou responder. E acha que eu sou tirano? Aí tem tirando esses pela da batalha Aê. É desse jeito Passa de fase É a presença de Jesus Black Gosto de o meu bordão da outra Pode falar ah, o que você quiser dizer, cuzão Infelizmente, você pariu É que eu sou de contender Daí e voltei o barreto no fio É isso que eu tô te falando, seu cuzão Pode botar a sua cara Que infelizmente isso daqui pra você não é nada Sua cuzão roubado você vai ficar de lado Realmente, parceiro, não te vi Porque quem é visto não é lembrado É mesmo lindo, meu parceiro Você falou que eu vou perder Eu nem sei se eu tô pisando no tapete na aldeia Ou tô pisando em você Isso que é um eu acho engraçado Então vou ganhar do barreto só com minha fé Me chama de solo sagrado Que se não tiver um chão barrido não fica de pé Ah, você vai chamar de ilusão pra me mostrar. Me tirando e eu tô voltando muito mais forte com a pé que estranho. Ah vou matar, vou passar a cabeça eu vou arrancar Não precisa de chão Você não sabia que eu aprendi a voar Ah É desse jeito, parceiro, cê tá ligado eu casei seu fim E esse sem te faz código de vida infinita pra ganhar de mim Calma Agora cê sabe que tu vai perder pro Vitu Todo a gente sabe que é lobo da Red Bull cê não e hoje você leva uma pisa diferente. É Red Bull, tu quer ganhar pra vida francamente. Francamente, cê não foi inteligente. No rima aqui, mano, cê vai sumir de repente. Falou de Red Bull, é um tsunami de ideia. Com a rima do Apolo, vem vibe da plateia. Vem vibe da plateia, agora me responda. Porque cê é energético, você vai cortar una. Ele falou de repente, de repente traz do céu matando com as rimas do cordel ah, Mas cadê o contexto? a resposta da Pant Acho que aqui você não foi um MC bom Por isso que agora é ignorante Eu conheço o cordel e a cultura Tipo o Rapadura eu te falo, né não? Ah, porque pra ganhar da o Rapadura é doce, mas não é mole não É doce, mas não é mole não Agora você percebe que eu tô na conclusão É doce, não é mole não Essa é a tua me veste, me veste, tu já viu Caju e Castanha? Ah, ah, sem maldade, já vi, no proceder, Caju e Castanha Representa mais do que você, então vamos fazer assim Seu papel com MC, já que cê não tá aguentando Chama os três pra substituir e Eles representam mais que eu, agora tu me responde Representatividade, Caju Castanha rapa pra e O Apolo tá onde? Eu falei de Caju e Castanha? Meu freestyle é moderno e hoje você vai jogar no futebol do inferno! Legal, cê já sabe meu mano que agora eu já tô nesse jogo Te driblando, fazendo embaixadinha, fazendo até o campo de inferno pegar fogo e, Mano assim, você tá ligado meu mano, cê não é notório Falou três nomes, Caju, Catanha e mais um Isso daqui não é cartório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 é nóis. Falou. Rima HD aqui.